mudar o mercado eles mudam. E aí o mercado. mercado. Quem é. quer ter uma ideia sobre isso eu recomendo um documentário que tem na Netflix que é chama Indústria Americana que é da produtora lá do Barack Obama e da Michelle não sei se quem, quem assistiu se não assistir é justamente eu isso que o André falou. Cara a, essa esse esse documentário cara te dá uma noção do que que é a China. Então para quem não assistiu rapidinho Aí, os chineses vão compram uma indústria que tá falida lá nos Estados Unidos, né, um parque lá industrial para montar uma indústria de vidros, né, cara, e contrata os americanos, né, que estavam ali desempregados, enfim, que a fábrica ia fechar, né. Eu tava em falência, se eu não me engano, se eu não tô enganado, né, você me corrige aí. E aí, cara, vem toda a equipe chinesa, né, montar o parque ali, ensinar os americanos. Cara, primeiro, o primeiro conflito cultural é é gigante. E, cara, por incrível que pareça, os chineses pegam os americanos uma hora do documentário e levam para a China porque a qualidade é, de produção dos americanos é muito baixa. Os caras têm um padrão de qualidade horrível é, e verdade. são lentos. É, e aí pegam os caras, levam lá na China, na mesma na fábrica que, né, que deveria ser iguais... E mostra. Cara, é surreal a Imagina. qualidade, a limpeza e a velocidade americano, de produção dos caras, cara. Americano é incrível. É pensar, o, o iPhone americano... é produzido na China, cara. É. Hein? O, o americano, é... eu vou te ensinar como eles conseguem. americano só é bom em uma coisa, sabe que quê? Eles é... são os melhores em marketing. Marketing. marketing. Os americanos <risos> são os maiores marqueteiros do mundo eles Exatamente. são fodas nisso assim não que eles não são bons em outras coisas mas não, a coisa são... é que eles, eles são, são os melhores eles são os melhores do mundo na minha opinião eles vendem então, qualquer é eles coisa até eles vendem muito bem a cultura deles a gente Exatamente. vem falando Por quê? porque eles vendem marketing, bem a cultura Hollywood, deles. marketing Hollywood, marketing tudo marketing cara e eles aí é, eles eles vendem muito bem a imagem deles né cara e e, e, e são mestres nisso né e, e quem e... E cai justamente nisso que o André falou, cara. Você é, vai lá hoje na China, não só esse documentário, eu também gosto de acompanhar uma, um, uns outros, um, outros pessoais que fazem reviews, né, de aparelho eletrônico, que moram na China, inclusive eles fazem review quando lança de lá, e já visitaram indústrias ali de, de celulares, ali, na China. Cara, você não vê um pelo de cabelo tudo branquinho, não, não é, pessoal. É. Cara, é uma produção assim, você fala meu, entrei numa nave espacial o você iPhone, você tem um exemplo do iPhone, né? Você sabem é por que vocês pagam caro no iPhone, né? Até uma okay. maçãzinha mordida lá. Ah. É por isso que vocês pagam caro, tá? Tem componentes ali iPhone. dentro... Não, não, vocês que eu digo é quem tem. Tem componentes sei. lá dentro, tudo bem, né? Não é só porque é feito na China, eles vão... é, o que muda muito não é a fábrica. Aí o André que já trabalhou com fábrica, eu também trabalhei perto de fábrica, vai entender. O problema da fábrica não é a linha de montagem. É a qualidade do produto que ela está colocando lá, dos, dos componentes. Ah, então, o componentes, iPhone, sim. ele não é caro por causa dos componentes. Tem um componente bom lá, assim, igual... Tem muito celular falso aí, que é aqueles plásticos horrível né? Componente que nem tem ligamento de ouro, para não dar a, a estática sim. e tudo mais. Só que o principal dessas coisas, que é o que a gente falou do marketing, é a maçazinha. Então, você paga uhum. porque iPhone não é um produto. iPhone é um status. E assim Eu como outras que... coisas, que você vai ver igual o Harley Davidson é uma moto, é um estilo de vida por isso que eles ganham tanto nesse tipo de coisa porque eles são muito bons em vender os produtos deles, e é tudo isso aí, é tudo bom de obra escrava, chinesa e tá lá, o país mais foda do mundo é, é assim que eles vivem, Cap capitalismo selvagem na veia né tem, <risos> tem, tá lembrando aqui tem um país, eu tive eu fui uma vez só pra lá trabalho, o Gabriel era pequenininho acho que tinha um, dois anos de idade tem é Alemanha, é... e eu entrei numa loja para comprar um brinquedinho para ele, né? Pra Alemanha trazer. é legal. Não, é legal. E aí eu entrei nessa loja de brinquedo, cara, e... e aí beleza, comecei a olhar e tal, e aí eu meio que me deu um estalo assim, eu falei, cara, tava tudo assim, produzido na Alemanha, produzido na Alemanha. Aí comitou o que? Eu falei, cara, tava numa loja de brinquedo e não tinha um produto chinês é dentro da loja. Inês, Virgin China. Made in China. E aí, não é à toa, né? A gente vê toda, várias crises já, pelo que o mundo passou aí nos últimos 50, 60 anos, e a Alemanha sempre se sai um pouco melhor do que a média ali da, da, da galera não, na a, Europa. A Alemanha em questão de Porque produção. Porque é um o, o mercado aquecido, o mercado interno dela, ela mantém ele aquecido. Então, por exemplo, Sim. provavelmente os produtos chineses devem ser super sobretaxados, justamente para não entrar mesmo, para é. manter. A, a, a indústria nacional funcionando, porque não, senão não, vai ser os Estados de, Unidos, de, a gente aqui. Não que seja esse negócio de taxar para não entrar, mas é uma forma de você querer passar uma mensagem, né? Vou dar um exemplo. Eu não me engano se é na Suécia, acho que quem fabrica Absolute é a Suécia, ou alguma vodka, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas a galera na Suécia para comprar a vodka é taxado em tipo 60%, 70% porque eles não querem incentivar que as pessoas lá bebam demais. Então, se você quer comprar uma vodka que eles mesmos produzem, é caro, é que a galera faz, vai para o país do lado, compra e volta. Então, assim, eu sei que é um exemplo um pouco de, bem diferente, mas é para mostrar que, assim, é como a galera usa para fazer algum incentivo de alguma coisa. Não é para beber para caralho, Sim. então vamos taxar. Esse caso é igual, não iremos consumir da China, tem que valorizar o produto interno. Então, vamos taxar para caralho aqui para valorizar. E aí funciona. É eu lembro que eu fui pra Alemanha. Eles têm um pouco disso lá. Eles gostam de ter os, as coisas deles. De consumir. Sim. É uma coisa bem do alemão, né? Eles têm um orgulho das coisas que eles produzem, né? É legal isso. Exato. Tem um filme do, do Clint Eastwood que ele Eastwood. fala... Wood, é. Ele, Clint Eastwood. Ele fala... ele Fala, não. Ele, ele traz um tema que é justamente isso. Agora eu não lembro... Ele tem um vizinho que são chineses. Ah, e... eu já vi esse filme. É, como é que chama? Ele tem um mustang Sim, na garagem. É vizinho? Não chama o vizinho, Parece não. não? Eu, eu não, não. é sei outro o filme que o que você tá falando. Eu acho que eu sei que o filme que você tá falando. Deixa eu ver aqui. É, aqui, mas é, enfim, é, de, vou... é um negócio de, de gangue, de violência, não tem um negócio assim? Ou eu tô confundindo. É! Ele tem uma arma, e, e, tem mas... uma série que ele sai com a arma na, na Isso! Caça. Eu esqueci o nome desse filme, eu sei qual que você tá falando. Puta, cara, esse filme é fantástico, porque ele traz um pouco disso que a gente tá falando, cara. É... E nesse filme ele, ele trata muito é, o preconceito dele com os chineses, né? É por causa da indústria de carro, né? É, então ele, ele, ele não compra carro oriental, né? Do, do Oriente, né, cara? É... E, e ele, ele tem muito isso, né? Que os americanos estão perdendo, né? Essa... É Oi? Tá perdendo os empregos? Não, perdendo os tá empregos, que é em, em, acho que é a fábrica per que mercado, ele trabalhava, alguma né? coisa assim. Hã? Ele tá perdendo o mercado pro, pros japoneses. Jacu... Perdendo os animais, mercado, né? né? E, e é verdade, né? É... E ele traz esse tema, é bem... eu vou lembrar o nome, cara, e se, se for o caso eu coloco depois nos comentários. Mas esse filme é fantástico, cara. Eu queria lembrar o nome dele. É, porque às vezes você, você vai procurar, você dar uma olhada... Que eu que eu tava... Oh, perdão, Oi? Não, eu falei... Não, eu tô, quando eu estava procurando, eu estava pensando aqui, a gente estava falando de não de, vai de ficar em casa e tal, é, o quanto que também foi é complica, é complicado para a gente... Turino. É, o filme chama Gran é Turino. Gran Turino. Turino. Gran Turino. Turino. Eu acho que eu já vi esse filme. Esse filme é muito bom, esse e no final ele deixa o preconceito de lado, né, cara? Eu não vou contar o final, mas é bem legal. Ele aprende com a diferença. É um negócio muito bom. Que bonito, os americanos, como eles são bons. É... Todo mundo é bom lá nos Estados Unidos. Todo mundo é, é legal, todo mundo é caloroso, né? Só nos filmes. Você joga bomba no Iraque, é mas tá bom. É...